Vai mais pra lá, você tá, me... você tá me. fecha as pernas? Homem. Não, velho, né? vou ficar assim que tô confortável. Tá parecendo aqueles homens no, no ônibus, no trem que senta ah, tá com as pernas abertas. <risos> Podemos começar o vídeo? Pessoal, mais um diante do mundo começando pra vocês, esse é o segundo vídeo desta semana que é a última semana do nosso especial de setembro, onde prometemos pra vocês gravar vídeos juntos pra ter uma proximidade maior com vocês, pra vocês poderem conhecer um pouco mais as nossas ideias Fala devagar, e... você vai morrer <risos> <risos> E saberem é um pouco mais sobre intercâmbio e migração pra vários países se você tá aqui você já conhece nosso canal, não deixe de se inscrever se você não conhece dá like, se você tá vai interessado vai nesse vídeo Fica né? comigo, <risos> tá no final, deixa seu já like. Já tá no final, deixa seu like. Já deixa o like agora. Deixa o like já. É, para com... pra que pra esperar. Pra que esperar, gente. Tem coisas na vida que você não pode deixar pra amanhã. E uma delas é o seu like, beleza? Vamos lá, pessoal. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar pra vocês uma informação muito importante. Se vocês ainda não conhecem, a gente tá com um podcast muito bacana, que está disponível já no iTunes então só no seu, se você tem iPhone já tem o um aplicativo do podcast, é um aplicativo roxinho você escreve lá podcast, então você baixa da Apple Store ou no Spotify ou no aplicativo do Podbean, eu vou deixar os três links para vocês aqui embaixo para vocês poderem ouvir a gente, enquanto vocês estiverem indo para faculdade, estiverem indo para o trabalho, estiverem no avião, indo para fazer intercâmbio também, é legal. Então tem várias informações bacanas, bate papos muito interessantes. Eu estava eu mal Isso humilde, né? Eu, no busão, você, no avião. No busão, no avião, avião tudo onde bem, você né? Tudo bem, Então, sim, sem mais delongas, vamos falar sobre o assunto que a gente veio trazer para vocês hoje, que é a realização profissional e empreendedorismo no exterior. Esse é, um bacana, né? Esse é, um assunto, é um assunto bacana, é um assunto bacana. Um assunto legal. É. legal. legal. Né? Então, começando, gente. Uh, como imigrante, cara, a gente começou do zero. Então, o que significa, cara? O que significa você começar do zero no intercâmbio, tá? Eu fui, eu tinha 23 anos, tinha acabado de sair da faculdade, já trabalhava na minha área, eu era gerente de marketing de dois sites de compras coletivas grandes aqui de São Paulo, como vocês bem sabem. Não estava feliz, não ganhava o suficiente, não era o que eu queria. E eu fui pra Austrália tentar um sonho, né? Tentar uma vida nova, tentar uma parada que, porra, nunca achei que eu fazer a minha vida. E começar do zero, gente, significa você estar tá concorrendo com outras pessoas que também estão começando do zero, que também querem trabalhar na sua área de formação, porém não é sempre assim que a gente consegue ter a nossa vida fora do país, não é mesmo? Muitas vezes a gente tem que lavar prato, a gente tem que uh, ser garçom, a gente tem que trabalhar com, com mudança. Na obra. Oh, Como mudança. mudança, cara. Mudança, a galera que faz caminhãozinho ah, de mudança. Mudança, eu achei que era dança. Não, eu falei mudança. Então, gente, começar do zero é, é, é isso. É você estar disposto a você fazer coisas que você não se deixaria fazer se você estivesse no Brasil. Porque, pô, eu tô aqui me formei propaganda animar que eu vou lavar prato? Vou lavar <risos> é, prato no Brasil. Eu acho que isso, até a gente é pensando aqui no, no roteiro que é um pouco mais fácil quando você é jovem, quando você... Ainda não tem muita experiência no mercado de trabalho Você não sabe muito bem com quem você quer trabalhar, mesmo que você já tenha se formado Então, pra quem é jovem, é muito mais fácil Porque você chega no país e você está disposto a fazer qualquer coisa Porque você ainda não tem aquela carreira que você gosta, que você construiu né? Exatamente E eu acho que pouca gente fala sobre esse lado do intercâmbio Que é a pessoa está disposta a sair do país, ela está disposta a chegar lá e enfrentar o que vem pela frente Mas quando ela realmente se depara com o dia a dia, de não trabalhar mais na sua carreira, né, tem às muita gente que, exatamente, tem vezes... muita gente que não, não aguenta o baque. É, eu, eu quase entrei depressão no começo, porque eu, eu saí de um trabalho que eu tava no escritório, que eu tinha meu, meu carro, que eu podia, sabe, eu tava acostumado, tava na minha bolha, e de repente eu me vi lavando uma pilha de prato em Brisbane. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui, que merda que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo minha vida. Sabe? E assim, todo mundo me perguntou, Tadeot, tipo, mas foi tão ruim assim? Não foi, cara. Porque cada experiência que você tem na sua vida, ela conta como algo que você vai aprender com aquilo. hoje eu sei lavar louça, não. Eu era um é péssimo verdade, lavador de louça. demitido. Inclusive, eu fui demitido em todos os é. trabalhos que eu entrei pra lavar louça eu fui demitido. É, é, é coisa assim: você não pode julgar a cobra pela habilidade dela voar. Entendeu? Queria não era boa e não aprendeu. Mas eu era muito bom como garçom, cara. As minhas habilidades de comunicação me ajudaram bastante a ser garçom. Né? Inclusive me abrindo muitas portas. Então, galera, vocês têm que, que conversar com todo mundo. Era maravilhoso. Eu trocava sim, ideia mesmo, falava. Sim, tomava bronca meninas. porque eu não parava de falar. Enfim, eu falo pra caralho. Então, gente, é, isso me ajudou bastante, tá? tanto nas minhas habilidades de comunicação como no desenvolvimento do meu inglês. Ah, né? isso, ajuda muito, isso ajuda muito no desenvolvimento. Né? Então, né? E quando a pessoa já tem uma carreira no Brasil? Né? A pessoa tem uma carreira no Brasil, como que funciona começar do zero? É, é, a gente estava comentando, vai ser um baque muito maior. Às vezes a pessoa é, sei lá, um advogado, já tá, já tem um, né? Às vezes a pessoa que vai para família, tem uma rotina, né? Tem um, uhum. uma, uma estrutura ali, um padrão de vida, que quando você chega em outro país você está começando do zero junto com todo mundo. Então uhum. pode ser é, um, um baque, eu acho que é importante a gente até falar sobre isso, para que as pessoas também se preparem um pouco mais, porque elas vão encontrar lá fora. Porque não é tudo só mil maravilhas. Vai ter aquele momento que você fala: Exato. O que eu estou fazendo da minha vida? Mas é porque você está começando do zero e uma hora você vai alcançar o mesmo né, o nível Exatamente. que você estava antes de sair do zero. uma coisa que você tem que colocar na cabeça é que nada é para sempre. Entendeu? Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Então, se você tá tendo uma experiência ruim hoje no seu intercâmbio, se você já tá fazendo intercâmbio, tá tendo uma experiência ruim, calma que as coisas vão melhorar, as coisas elas melhoram. É, parece que vai ser para sempre que você vai estar tá ali lavando louça, vai estar tá ali servindo gente no restaurante, mas não é. As coisas melhoram, a vida no exterior ela tem sempre steps, né? Onde você vai poder sempre estar tá crescendo com esses steps. Então, seja humilde o suficiente para poder fazer... O que você não faria aqui no Brasil Porque você já é formado, porque você é isso, porque você é aquilo Porque no exterior isso vai contar bastante Para tua experiência, não é Com mesmo? Né? E também tem muitas profissões onde você vai ter que estudar de novo né? A gente comentou isso no vídeo de segunda-feira Você pode ver aqui em cima o vídeo de segunda-feira Onde a gente falou justamente sobre a galera que faz medicina Que faz engenharia ou que faz direito Que são profissões onde elas não são reconhecidas exatamente igual é, São profissões regulamentadas né? que vão exigir setas ali, validações, muitas vezes você vai ter que estudar de novo, então... Quando você tá planejando, né, quando a pessoa tá planejando o intercâmbio, ela é, por exemplo, da área de medicina, ela quer aprender inglês, depois ela quer pensar em um programa de imigração, essa pessoa tem que estar tá preparada que ela provavelmente vai ter que entrar numa faculdade de novo, e vai ter que estudar coisas que ela já viu, que é muito irritante às vezes, é. né? Você vai ver... fazer curso de coisas que você na já verdade, viu Na verdade, o que vocês podem fazer? O que existe também em programas de college e universidade Quando a gente fala de programas de higher education, e, a gente, e vocês vão começar a ouvir a gente falar bastante sobre higher education Que é um mercado onde a Twizy está começando a atuar também é, vocês, vocês compram a faculdade o curso por créditos Tá? Então, vamos falar aí que uma faculdade de medicina na Austrália tenha 60 créditos Se você já fez uma faculdade de medicina no Brasil, vamos falar que você vai eliminar, por exemplo, metade disso, vai eliminar 30 créditos então você não precisa fazer toda a faculdade é, de novo não, no Você vai fazer matérias que você, matéria, você não viu É, é você não vai é estudar do zero Direito mim você vai estudando então, do zero não, também, Porque né? as leis mudam Não, também não, algumas bases do direito tá. você consegue tirar São, são mais créditos que sim, você vai ter sim, que ter tá. Que você não vai conseguir eliminar Mas você consegue eliminar créditos Então você também não precisa estudar tudo o que você já estudou de novo né? Se bem uhum. que no direito as leis são diferentes São países diferentes Então você vai estudar muito mais é que do, que, vezes, do, você do que É que às vezes também você já medicina. tá com... 30 anos na escola, você tá, né, não está pensando em fazer outra faculdade, mas se você vai ter que passar por isso se você quiser emigrar. Você, tem, você vai ter que sofrer um pouquinho, não tem alguém. Não pena alguém. Vai isso. ter que sofrer um pouquinho para depois ter a recompensa do que. Exatamente. E aí, para você, profissional de TI que está vivendo neste momento. O profissional de TI ele é maravilhoso, O né? profissional de TI profissional é, é maravilhoso. TI, ele Beijo, ele é mãe. Filho. O profissional, profissional de, de TI. TI. Ele, não, ele não tem problemas, ele não tem dramas. Não, o pessoal de TI é o pessoal que eu, eu julgo assim, o, o mais fácil. Né? Se você é de TI, qualquer área do TI, se você é programador, se você é de software, que da que é é internet. Mas assim, existe uma demanda. Existe assim, uma demanda enorme pra quem é de TI. No mundo inteiro. Inclusive, recentemente, até a, a província de Ontário né? Que é onde fica Toronto, no Canadá, é, eles fizeram um, um programa especial para profissionais de TI. Eles Só chamaram. TI gente de Para pra fazer direto o processo de imigração, sem ter que fazer college, sem ter que estudar, sem Só Exatamente. Direct. Agora, o que, o que prende muita gente aqui, o profissional de TI normalmente já tem um nível de inglês um pouco mais alto. Pelo menos o básico, Pelo é. menos o básico. Agora, gente, eu vou falar isso em todos os vídeos pra ver se a mensagem capta na cabeça de vocês, tá? Você consegue migrar sem inglês? Não, não. consegue, tá? Então, qualquer coisa que você for fazer de imigração, não importa se tá na melhor lista, se você é um engenheiro espacial, sabe? Se você não fala inglês, você não vai conseguir migrar. É, então, jabada, é Twizy, se você não fala inglês ainda, manda e-mail pra gente no info.tvtravel.com compra um curso de inglês com a gente no exterior primeiro, vai lá, dá um up no teu inglês, faz uma prova do IELTS, uma prova do Cambridge, um TOEFL E aí você vai falar com um advogado de imigração, com um agente de imigração, pra poder ver as tuas chances de migrar, beleza? E também comentar um pouquinho pra você sobre empreender no exterior, né? Eu como vocês é, bem sabem É uma possibilidade pra quem Exatamente Às vezes eu, não tá disposto a, né Exatamente 100 É 100% é, é uma possibilidade Eu como vocês sabem Sou o dono da Twizy na Austrália No Brasil e no Canadá Então eu tenho um pouquinho de propriedade Pra falar pra vocês é, ah, Sobre tá, tá muito brilhei Pronto eu tenho um pouquinho de propriedade para falar para vocês sobre como funciona a abertura de empresa no exterior, tá? Eu vou, eu vou fazer um podcast, gente. Vocês precisam ouvir os podcasts. Eu vou fazer um podcast com um amigo meu que abriu uma empresa em Miami, nos Estados Unidos, e com o dono da Van Swid Home, o Diego, lá do Canadá. Então são empresas de países totalmente diferentes. E a gente vai bater um papo muito legal no podcast nas próximas semanas. Fiquem ligados sobre empreender no exterior, tá? Mas eu vou dar um uma básica explicação para vocês que é muito mais fácil empreender no exterior do que empreender no Brasil. E, Adeote, mas eu posso ser empreendedor sendo estudante na Austrália, por exemplo? Pode. Pode. Não existe nada que impeça você de ser estudante e empreender no país, tá? Inclusive, eu quando abri a Twizy na Austrália, nós, nós tínhamos um vídeo de estudante. Obviamente, você tem que sempre seguir a regra das 20 horas semanais. Tá, é, você, seja qual for a regra do seu visto. Seja qual for a, que a que regra do seu visto, então você tem que seguir essa regra. Mas empreender na Austrália é muito fácil, de um dia para o outro a tua empresa está aberta. Se você quiser fazer uma companhia, que é uma coisa um pouco maior, você vai pagar 500 dólares só e vai abrir a empresa. Tá? Os impostos fora do país são mais baixos. Óbvio que você você vai ter que ter, né? por exemplo, se você for trabalhar com comida, tem várias coisas que você tem que fazer, tirar licença, Exato, acesso, tem todas as é, licenças, você, é. você precisa conversar com um contador de cada país, tá? Se vocês quiserem uma indicação de contador lá na Austrália, a gente tem a Paula da Copa Accountants, que é a nossa contadora da Twizy, vou o contato da Paula aqui embaixo para vocês também, se vocês precisarem, tá? No Canadá ainda não tem um contato de contador, a gente vai ter quando chegar lá, uhum. né? Mas é, procure um contador, porque o contador é a melhor pessoa para poder ajudar vocês na abertura da empresa, tá? É, e obviamente, né, pessoal? Para finalizar. Se você está interessado em fazer isso, não deixe para depois, tá? se você já tá nos seus 28, 29, 30 anos, qualquer programa de migração você vai perdendo ponto, a, a partir do momento que você vai envelhecendo, vai tendo mais idade, você vai perdendo pontuação, então não deixa para depois esse seu sonho, manda e-mail para a gente aqui no info, arroba a nossa equipe aqui em São Paulo vai poder ajudar vocês, a gente tem uma equipe na Austrália e eu e a Paula estaremos em Vancouver, no Canadá, no ano que vem, para poder ajudar vocês também pessoalmente para quem chegar lá em Vancouver, tá? Então não deixem de mandar e-mail para a gente, falem com a gente, vamos ajudar vocês a sair desse país, beleza? É isso? É. Então é isso, cara, se você gostou desse vídeo você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha e a gente se vê no vídeo de sexta-feira, onde a gente vai falar sobre os nossos motivos Pra sair do Brasil. Essa semana, a, acabou né? calhando que todos os vídeos dessa semana a gente tá falando mal do Brasil. Não é que a gente sempre faz isso, é, mas é que os vídeos dessa semana são dessa esse Dessa semana desculpa. a gente tá falando mal do Brasil. Mas desculpa. é que, se você tá assistindo esse vídeo, você provavelmente não gosta do Brasil por algum motivo, você quer ir embora, não é mesmo? Não, é, você tem algum interesse de em embora. Você tem algum interesse de ir embora, alguma mas, assim, coisa mesmo está não está boa. Mas é sempre chato assim, a gente tem outros vídeos também é. que a gente fala coisas boas. Mas a gente sabe que existe uma vida melhor lá fora, não é mesmo, pessoal? Mas existem possibilidades, se você tem interesse nessas se possibilidades, a gente possibilidades. pode te ajudar. Ah, existem possibilidades, assistir. existem coisas muito boas Esperando vocês lá fora, saindo desta bolha Beleza? Beijo pra vocês A gente se vê no próximo vídeo, sexta-feira, nesse canal Tchau